RAPIN! E aí, pessoal, o aqui. Agora, agora, agora Hoje vai. Hoje é o demo dia de do de Demo. manhã é, Yami... aí, agora sim. Agora vai todo mundo de Demo. Tanto faz o arma. Ah, eu queria eu de tem demo Eu vou de, Pode, eu de Demo vou de é, Demo. Não fiquem na ah. porta pra eles não verem. Só sai quando eu eu o tempo acabar. acabar. Não vão na porta. Nossa, dá barco. pra subir aqui em cima, que legal. Imagina sabia. se os caras forem de pai, ele tá muito <risos> fodido. Vocês sabem que eles estão ouvindo vocês fazendo capim, né? Não é... tem é. problema. Isso é um gangbang. É. Não levantem minha saia. <risos> não levantem é minha saia. Eu sei que é um futebol. Catum. Caralho, velho tá ecoando a porra do negócio. <risos> bora, bora, é. bora negada, bora negada Literalmente, Literalmente. né? É tudo, bairro, é tudo bairro, velho É tudo bairro, é tudo bairro. É tudo bairro. E se, se fudemos? Agora, é, Agora é só o é spam Isso vai ser ela. É. Acho que esses bairros não vão aguentar não Não vai não CONSEGUE, NÉ? Ô, oh, bateu na Ó. Mas... Oh. Tô imaginando o de blog Vini. Pessoal, pega o Power Prego, que ele dá duas vezes mais quando a gente ir por carrinho, mano. mas, ó... Mas... Ah, mas... ah, mas... Não precisa, tanto de negro que tá, ah, nem precisa. Isso te... é racismo, 3x2. né? 3x2. você sabe que, que é racismo 3x2. falar os que os os é negro Deixa os negros. tanto dele negro esse cara dando é reflexo. Não adianta. Para atrás. Só <risos> correr. Tá Só correr. Nossa, nem vi de onde veio esse Olha cara. Boa noite. muito. Boa noite. Oi, boa noite, White. Boa. Ah, morri por o Quantos negros? Tem 11 demos no nosso time, né? é Muito negro. É nego pra caralho. Cara. Eu tô me sentindo Eu no show do Chip-Pack. Meu Deus, gente. Vocês uhum. são... são tão racistas. Eu não. Ah, de fato dos Eu os negros mesmo. Tô me sentindo no show do Chupac. Ele que no show do chip <risos> A torcida do Corinthians. <risos> Nossa, que maldade falar isso. O ver. verdade, não, pera. Tá Ó, tá chegando no segundo já, hein. Parece que o jogo virou, né? Oh, o Thundurus que devia estar tá aqui, né, mano? É, é, verdade. Mano, então, Thundurus é tá uma homenagem pra ele, senão... Ai, tem um demo no nosso... Ah, não, eu ia falar, tem um demo no nosso time, mas eu esqueci que a gente é o time de demo. <risos> Não tem um só não. Os caras estão tá pegando backburner, velho. Eles são sujos. Ah, tá. Daí, mas. Que ah, se, se, se, não, se não. você pegar o escudo é só dar investida pra fora do, da visão do Pyro que a gente apaga o fogo. O cachorro investida. Bora, bora, bora, bora. O Team Fortress, baile de favela Ward é baile de favela é, Todos esses preto é baile de favela E a gente vai fazer espanto e acaba com esse jogo Não rimou <risos> Aí Nossa Pô, <risos> oh, para de sopar o cara! Eu vou empurrar, sei lá. Caralho, vocês estão empurrando o maluco, eu não tô Ai, conseguindo pegar ele. Eu não tô é baile de favela, fazer spam. Padre, <risos> é preto, velho, tem que entrar no clima. Smoky, é verdade. Cuidado, ó, oh, vou te Mano, tô falando a mão no bosquinho, tô vendo a minha carteira não, quem foi? Hahaha Pode? Diz com o Papaiô Diz com o Papaiô Caramba, velho, tem eu queria tem carioca que carioca não, né? não carioca. no Discord velho Tem carioca? Tem carioca no Discord okay. Fala, carioca, eixo Carioca, eixo Nossa senhora Acho que a gente vai ganhar. Gente vai ó o Tandris ganhar. aí, ó. Ó o Tandris. Ai, legal, ó o Tandris. Oi, Tandris. E aí, Tandrus? E aí, Tandrus? Classe, cara. Tandris. Vou chegar no leste que o negócio Tandris. é assim louco. acho que ele tá no Discord, não tá? Tá? tá? Então, ele tá na homenagem pra ele. Tem a vez, voaram. Cara, Opa, eu tô é... negro, eu tô me sentindo em casa. <risos> é? É. Coisa que linda, lindo. cara! Só o Pindolz tá roubando o time, meu vou Dia do aqui, ó. É, domingo, é homenagem, mano. É homenagem? Esses uma... por lá embaixo. Imagina todo esse demômen correndo com o pinto pra fora, Eu ia dar medo no time inteiro. Ó, <risos> oh, quando a gente ganhar, a gente dá taunt todo mundo. Aí. Quando a gente ganhar, a gente dá taunt. Uma explosão, tá ligado? Cara, que lindo! Olha lá, Rose Ô, Tandros! Oi. Eu tô gravando, hein? <risos> Legal. Legal. Legal. É, né? Já ah, é, baile é baile de favela. Eu tava cantando até agora. Já cantaram, essa. Os é. parentes também estão <risos> todo aqui jogando. <risos> Tchau, Otário. Sinto muito, peguei. <risos> Cara, é sério, é muito lindo. Eu nunca vi <risos> tanto meio que os parentes, tanros. O Nexon, um muda para preto aí, demolem. Vira demoler. Ninguém precisa de dinheiro. Não tem dinheiro. Ah, tem, tem sim. Tem dinheiro. Gente, que que o cara ele não tá obedecendo a gente? Obrigado. Ele tava de demo, Ele mudou agora. Sabe o que seria engraçado se o time inimigo inteiro fosse de... Então, de Pyro? Então, eles saem tudo de Pyro. Então, eles saem tudo Pyro. Eu tô. Hoje Deus, mais, Deus tipo, Deus mais Deus. cedo agora um pouquinho. Só oh, o cara porque só tem Por que só tem Pyro? É, a gente foi todo mundo de heavy. A gente foi todo mundo não. de Scout todo mundo sniper, foi tudo é de hoje. sniper, depois foi tudo hazard, que... Que... Tudo de sniper foi muito foda. Uhum. Nossa, ele tem um HS. Nem eu. eu acertei. De... Eu, tô é bem, três assim. eu tô dominando 3 ainda. <risos> Caraca, Vamos oh, um ah, <risos> um time, não tá dando não, velho. Vamos todo mundo passar por cima ali na casinha Eu só tô ouvindo ele rapaz. falando, Ai, burn Adeus Tandros. Adeus, Tandros Eu tô morrendo, eu tô morrendo Eu preciso, de, eu preciso de um baile de favela Ó que guerreiro é safado, tá ele Porque colocou o teleporte e ficou tá bom, deitado né? agora Eu me matei, eu me matei. Caguei crit, pum Ô, oh, o engenheiro, não de todos os tempos. caras querem refletir 500 milhões de pais é Caralho, ele não morre, não? Eita! É, tá. Tudo coisado. Tudo coisado. tá fazendo tá, um nerf né? no, é, no spawn. Se a gente chegar no spawn já era, vocês tão ligado, né? Ah, Caraca, se a gente chegar no spawn... Ah, velho, eu não podia ter nerf cabeça, eu tinha 4 cabeças. Eu vou colocar Eu o nome de vocês nos meus filhos. Trepa no spawn, trep no spawn. Não esquece do carrinho. Caralho, que teleporte eficaz! O cara me matou esse jogo no buraco. Hot dog, não um de Entrou sniper no time. Tem vazão, é baile de favela. Só preto aí, mano. Caralho! Puta merda, foi você! Para, tomou duas facas na boca e não morreu, como assim? Tem alguém caindo, coitado. Para o carrinho, vai. Vai. Ué, achei o carrinho, meu Deus. GG, GG, acabou, acabou, acabou. GG é fácil. Olha, eu que ter maior que o streak velho. Caralho, que, que que streak. Você vê como todo mundo liga pra demo tô... aqui pra ter que streak. <risos> como é que é? Como é que é? <risos> ninguém tem que streak mesmo, pra você assim. Eu fiquei, de o primeiro ainda. Ó, agora que o streak, cara. Tá aí ligado, mano. É todo mundo vermelho. É isso, aí. Foi o dia do demo Nossa. hoje. É, Agora é, é, eu carreguei é. essa partida. Carregou, é isso. Carregou, tá. Pessoal, diz um falou, pessoal um falou aí pro pessoal do vídeo. Falou aí pro pessoal do vídeo. Falou. Oi, YouTube. Falou. Beijo, DG.